Você sabia que quando você nasceu, Deus enviou o anjo e o comissionou para cuidar de você em toda a sua vida? Este é chamado do anjo protetor, o anjo da guarda. Que bênção! Sabemos que temos um ser celestial enviado por Deus para estar ao nosso lado todos os dias de nossa vida. Isso é uma bênção grandiosa. Eu quero compartilhar com você neste momento um texto bíblico, o livro de Salmos no capítulo 34, e o verso 7 que diz assim o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra apesar de o anjo do Senhor ser um anjo comissionado para cuidar de nós existem condições para nós fazermos com que este anjo permaneça ao nosso lado de forma feliz de forma alegre, de forma a nos cuidar realmente em todos os caminhos e a condição é a condição é obediência. Aqui diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você teme a Deus? Eu acredito que depois de ouvir estas palavras, o seu desejo realmente é cada vez mais temer a Deus, para que possa ser protegido pelo anjo que Ele enviou para cuidar de você. Que Deus te abençoe, para que você possa sempre temer a Deus, recebendo então esta proteção divina, essa proteção celestial, e que a sua vida possa ser uma vida conduzida pelos céus